Alguns dias fomos surpreendidos com a declaração do novo CEO da Warner, dizendo que se concentrará em novas produções de O Senhor dos Anéis. Será que teremos remakes da trilogia mais premiada da história do cinema? Vamos conferir nesse vídeo.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 parece uma prática que se tornou comum nesses últimos dias, né? CEOs e donos de empresa entrando com o um pé na porta. Um exemplo recente é do polêmico Elon Musk com Twitter e também do Mark Zuckerberg com Facebook. Pra quem não sabe, a HBO Max faz parte da Warner e é operada pela Warner Bros. Discovery, ou seja, Zaslav manda lá também. Então, ele declarou que a biblioteca inteira, ou quase todo o catálogo da HBO Max, não deveria estar lá e e nem deveria ser pago pela HBO Max porque muitas séries não são assistidas e mesmo assim permanecem no streaming sem gerar interesse. Para contornar isso, Zaslav diz que a Warner se concentrará em franquias populares como Harry Potter, House of the Dragon e, é claro, O Senhor dos Anéis. Parece que ele quer fazer a limpa em boa parte do catálogo da HBO Max e focar no que dá retorno. Ele lembrou aos investidores que a Warner Bros. Discover ainda tem direitos para fazer filmes do universo de Tolkien e que pretende focar em franquias de real sucesso como é o caso de O Senhor dos Anéis. Bem como novos filmes do Superman, que não tem filme novo solo há quase 10 anos, e Harry Potter, que não tem filme novo há pouco mais de 11 anos. Na declaração, ele errou ou exagerou as datas, falando que não tem filme novo de Harry Potter há 15 anos e do Superman há 13 anos. Mas eu já falei aqui pra vocês com o cálculo certo. Quase 10 anos sem Superman e pouco mais de 11 anos sem Harry Potter. Ah, Animais Fantásticos não conta, né? Como diria a Galera do Choque de Cultura. O filme do Harry Potter sem Harry Potter é golpe. E também é um desperdício, né galera, a empresa ter todos esses direitos de produção cinematográfica e não utilizar. Foram nove anos sem nada entre o lançamento de O Retorno do Rei e o primeiro filme de O Hobbit, uma jornada inesperada. E já quase nove anos desde a Batalha dos Cinco Exércitos que a Warner não produz nenhum filme sobre a Terra-média. Quase nove anos sem nada de Tolkien nos cinemas. De acordo com Zaslav, filmes lançados nos cinemas têm se saído significativamente melhor do que filmes lançados diretamente para streaming que não revertem em mais assinantes, retenção ou amor ao streaming, ao serviço. Ele disse também que o objetivo da empresa é reduzir gastos enquanto trabalha em grandes franquias que com certeza serão sucessos e obviamente trarão um retorno financeiro maior. Eu concordo com ele, afinal estamos falando de uma trilogia que arrebatou 17 estatuetas no Oscar. né? Não é para qualquer um, são os melhores filmes da história do cinema não tem erro quero ver você discordar comenta aí então uma coisa é certa a Warner vai trazer novas produções cinematográficas de O Senhor dos Anéis essa é uma decisão do chefão só não sabemos ainda se eles ousarão fazer remakes dos filmes para mim isso é muito arriscado a trilogia de Peter Jackson ainda tem uma estética muito atual ou se farão filmes exclusivos de personagens como do Aragorn Gandalf Gollum e etc Lembrando que a Warner tem os direitos cinematográficos. Pelo que sabemos, não pode fazer série, só a Amazon pode. Eu citei o Gandalf e olha só quem está aparecendo aqui, o Gandalf do like. Então já dá um joinha aí pro Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior, hein? Falando em fazer filmes baseados em personagens, essa foi uma declaração da empresa Embracer Group, que comprou recentemente a Middle Earth Enterprises, que tem as licenças de jogos, filmes merchandising e muito mais no que se refere às Obras de Tolkien. A Embracer Group diz que já estabeleceu seus planos para trabalhar com vários parceiros nessas licenças adquiridas de O Hobbit e O Senhor dos Anéis, referindo que também irá explorar outras oportunidades, incluindo filmes adicionais baseados em personagens icônicos como Gandalf, Aragorn, Gollum, Galadriel ou Elwin. Quem sabe um desses parceiros seja a Warner, né? Eu acho que dá para fazer filmes solos desses personagens. Inclusive está até para sair o jogo do Gollum, com base nas aventuras e andanças desse personagem. Então seria possível ver nas telonas as aventuras de Gandalf, Aragorn Gollum e da nossa querida Galadriel. Só da Elwyn que eu acho que não tem tanto material assim para um filme e eu também não sei se a personagem é tão famosa assim para o público geral me conta aí nos comentários se vocês ficariam interessados em assistir um filme solo da Elwin e qual personagem vocês gostariam de um filme exclusivo então a partir de 2023 ou 2024 teremos muitas coisas boas do universo de Tolkien na cultura pop vamos aguardar outras notícias da Warner e essa atualização do catálogo da HBO Max como falei no começo do vídeo esse é um excelente momento para ser fã de Tolkien e é isso